Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área, espero que você esteja bem. Estamos começando o nosso segundo dia e onde será que chegamos, hein? Uh, uh, uh. Vamos descobrir. É, se você chegou nesse vídeo aqui meio aleatório tal, sem saber o que tá rolando, na descrição vai estar o primeiro vídeo do dia 1. Assiste o primeiro e volta para cá para você entender, beleza? Então vamos continuar da onde a gente parou. A gente parou aqui. É, no over 1,5, eu estava com 22,59, certo? Aí eu consegui dar uma alavancada nele, foi para e 81. Aí 30,81 virou 42,02. E aí, olha o que aconteceu. Tivemos um head no, na, nas horas de 1,20. Lembra que eu falei no último vídeo? É, não faz as entradas do mesmo jogo, porque se você tomar um red você toma um red duplo. Eu comecei a fazer isso, por isso que eu não tomei um red duplo. Eu dividi. Se você olhar aqui, é, não sei se eu vou tentar aumentar de algum jeito, mas acho que dá pra ver. Mas aqui eu fui no jogo do City e Norwich, num e-mail, e aí no Sim, que é pro time da casa marcar, eu fui no jogo do United. E ainda bem, porque foi 1 a 0 pro Brighton nesse jogo, eu teria tomado um Red duplo. Ainda bem que eu mudei, que eu fiz, na verdade, né, a estratégia que eu falei, e deu certo. E aí, o que aconteceu? Quando eu tomei esse Red, eu fiquei com R$42,00, lembrando que eu comecei com R$10,00, é, duas linhas, né? a gente começou em duas linhas, Duas linhas de 5. E eu terminei com 42. Lucro, beleza? Mas o meta é chegar nos mil. Então, o que, que eu fiz com esses 42? Eu podia continuar aqui. Ou eu podia dividir para ter duas opções. Eu preferi dividir. Então, dividi em duas entradas de 21. Beleza? Acho que ficou claro. Se não ficou claro, manda mensagem. E aí, com essas duas entradas de 21, olha o que aconteceu. Primeiro, mostrando aqui o sim... Cadê aqui, ó? Beleza. Então, a primeira coisa que aconteceu foi isso daqui. Eu dividi em duas de 21. Então, 21 virou 26 e 27, entrando com... na odd de 1.20 na média. Depois, virou... 26 e 27 virou 32. Depois, 32 virou 41. Show. E aí, no over 1,5, um a mesma coisa, ó. 21 virou 27. 27 virou 38. 38 virou 53. Então nesse momento a gente tem 53 de um lado, 54 né de um lado e 41 do outro. Ou seja, aqueles mesmos 10 reais que a gente começou já viraram 90. Então em dois dias a gente ganhou 80 reais com essa estratégia. Agora vamos ver onde a gente está e onde a gente quer chegar, que fica sempre mais fácil. Aumentei a tela aqui. Eu acho que fica melhor também para ver. Uma galera deu, uma... deu um toque, então obrigado. Então, a é, mesma coisa do vídeo anterior. Eu comecei com 21 porque eu tomei o red, então eu dividi. Então, no 1,30, a gente está aqui arredondando, pelo amor de Deus, tá? estou arredondando os valores. Então, tô aqui com 60 reais. Eu preciso de mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais 11 greens para chegar nos 1.000 aqui. E na hora de 1,20, estou com 43. é De 5 para 22, caralho, dá 15. 5 para 22 a 15. Então, eu preciso de mais 15 greens para chegar aqui. E é isso, estamos no lucro. Então, nesse momento, saímos de 10 reais, Que No vídeo anterior, eu comecei essa linha com 5 e essa linha... Opa, essa linha com 5 e essa linha com 5 no vídeo anterior. Tive o red. Aí, dividi a, a linha que deu bom, eu dividi. Então, 21 de um lado, 21 do outro. Estou com 61. 40 no outro, arredondando aí, começamos com 10, estamos com 100, lucro aí de 80 a 90 reais, tá bom? É, em dois dias de operação, vamos para o terceiro, lembrando que o nosso objetivo é chegar nos milzão, fechado? Aquele abraço, né? Curte o vídeo, chegou até aqui, pô, dá aquela moral, curte o vídeo, se inscreve, tchau!